Bom dia, pessoal! Então, pessoal, eu tô fazendo uma casa aqui no interior do Rio, tá? Em férias Então, se você não sabe onde é que é, procura no mapa, que você vai ver que a gente tá no meio do mato. Estamos aqui no nosso segundo dia de obra. A gente fez a nossa forma ontem toda de chifre. vocês conseguem ver. E lá embaixo o pessoal tá fazendo a concretagem. Essa é a malha pop 61. Eu acho que é isso, que é 61. É a malha mais fininha que tem. E a gente não precisa usar uma malha super reforçada. Pra fazer radier, porque o steel frame é muito leve. Isso é muito legal, é muita vantagem, competitiva, entendeu? É uma com muita economia de material. E é parte do, do steel que não adianta. A gente ainda tem como trabalhar com concreto. E aí fica essa baguncinha, né? Passaram-se três dias, só pra vocês saberem. A gente tá fazendo contrapiso e tem um pequeno segredo que eu gosto. Tá? Esse é segredo mesmo que eu tô abrindo pra vocês aqui. Eu coloco piso cerâmico antes de subir as paredes.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 A gente tá sentando o piso cerâmico e se preparando para fazer logo a calçadinha, né? Antes de ontem, chegou a nossa estrutura. Foi uma euforia tão grande pra gente começar que em dois dias a gente montou todos os painéis como, e, e verticalizou já todas as paredes. Como vocês podem ver, estão todas as paredes aqui já da casa verticalizadas e todos os painéis do telhado ali já no canto montado. E pra vocês terem uma ideia, o que, que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai aprumar todos os painéis, a gente vai alinhar eles, esquadrejar e colocar o telhado para cima. Ou seja, a gente recebeu a nossa estrutura num dia, montou ela, no outro dia a gente montou e verticalizou e hoje a gente vai botar o telhado para cima. É importante que eu vou mostrar uns detalhes para vocês, quando chove na obra do Steel Frame, cuidados que você tem que tomar, tá? Para você prestar atenção. Então vamos lá? Primeiro aqui ó, vocês estão vendo que a guia tá cheia d'água? Isso aqui a gente tem que tirar, não tem como. senão não pode deixar essa água acumulada aqui. Esses locais aqui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 Eu não preciso de perfis novos pra fazer isso aqui. Eu posso usar perfis antigos, de escora, tanto faz. Não tem nenhum tipo de problema. Essa aqui é a membrana de vapor da LP que a gente tá usando. Mas tem diversas marcas, tá, gente? Só pra vocês entenderem, tá? O que que é bacana? O lado cinza, tá? De vocês saberem. É pra dentro sempre, tá? O branco é pra fora. Aqui a gente tá usando um modelo que é grandão. Então você começa marcando de é, cima... Tá? Bota só um, um, uma Estrinha lá para não ficar no, no limite, né? Do percurso. Você pode botar os dois dedinhos para cima Continua e deixa o restante para baixo Lá embaixo, depois você corta o excesso Importante Lembrando que sempre tem que estar tá esticadinha A gente tem vários tipos de fachada Então, ó, aqui nessa fachada a gente usou Sistema de cimentícia Tá? Com USB Aí, aqui, ó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 Vocês estão vendo aqui que a gente está usando o sistema Base Coat. Então, para vocês verem, tá? Sistema EIFES, a gente está fazendo com a Glass Rock H, tá? Vocês podem ver a placa chapeada. E o que, que é legal, o sistema EIFES da estou Está esse negócio amarelo... Tá vendo aqui, ó, essas telas cinzas? Isso aqui é o sistema de impermeabilização. Quando você usa desse, com esse sistema, tá, deles, de impermeabilização, de membrana. Pra gente usar isso, a gente não precisa usar o Tide, que a gente não precisa usar a membrana. Então, ó, a luta parafusando aqui. Você vê que eles botaram direto na a janela, depois eles vão cortar com serrotinha placa, com serrote grandão, que seja. Vai ser o serrote grande ou pequeno, Adriano? grande. Grande, tá botando o recortezinho aqui pra lateral. Essa aqui é a nossa fachada que a gente fez com 10 milímetros, tá vendo? O Beral já tá com Base Coat. O Berol já tá fazendo só, tudo com o Glass Rock X. O pessoal tá até ali, para parafusando. Ali, as plaquinhas de Glass Rock X, tá? Então, esse lado aqui, que tem sai blusa, ele é com placa de 10 milímetros, você tá vendo? A gente fez esse desenhozinho aqui do rodapé. E do, o desenho da saia blusa com as placas de 10 mesmo. Nosso banheiro ele tá com 1,10m de largura. O que, que aconteceu? Eu não precisei trabalhar com tirante e regulador. Eu simplesmente fiz o quê? A gente fixou a cantoneira na altura né, do pé direito. Aqui o banheiro vai ter um pé direito de dois. E 35. Então a gente já parafusou a cantoneira em todo o perímetro. Ótimo. Lembrando, a cantoneira, a gente tem que fixar ela sempre. Bateu com o perfil, fixou. Bateu com o perfil, fixou. Olha só que legal. A gente tá texturando a nossa fachada. Olha que coisa linda. E você sabe o é mais legal? Que a gente tá usando a textura da STO, Essa E a textura deles tem alto cobrimento. Você vê, isso aqui é uma demão só. Nilson que tá fazendo, né Nilson? E você aplica com o desempenadeira. Você começa com a metálica e depois vai para plástica, né Nilson? É. E dá um super acabamento muito bonito, super homogêneo, tá? Banheiro aqui, ó. Jureli já sentou as cerâmicas, olha que bonitinho. Se você acha que você não pode botar cerâmica direto no é mentira, tá? bobeira. Você precisa fazer tratamento de junta,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 saída da máquina de lavar, são o alisar das portas que a gente tá botando, basculantezinho do banheiro, bonitinho, né? Vamos entrar. Agora a gente tá na cozinha. Olha só, que legal a nossa cozinha. Olha a nossa pia feita de steel frame. É, muito legal, né? Já estamos com luminária. Olha a nossa porta, que fofa, de alumínio. Viu? Você consegue estruturar lá qualquer tipo de esquadria numa casa de steel frame.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 Portinha da cozinha que já tá ó, engatada bonitinha. Por último nosso banheiro azul. Olha que lindo, ó, tudo pronto com vaso, pia.